Direto aqui da 25 Quinta Agri Show, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, eu estou aqui com o Jorge Strina, da Trimble. Eu queria te perguntar, o que, que a Trimble está trazendo para esse ano aqui na feira? A gente está trazendo uma série de soluções. Né? Então, uh, como, Algumas delas, né? o Weed Seeker, né? que é o nosso sistema de pulverização seletiva. A gente está trazendo também uh, soluções de manejo da água. São diversas soluções que né? a gente está apresentando aqui também. É, soluções de plantio, a tela nova né, que é o GFX 750 é uma tela Android bem bem interessante com uma série de novidades também é, e de uma forma geral a gente está trazendo todas as soluções né, que a gente tem é, oferecido no mercado, né? então é, para todos os gostos, né? a gente está trazendo uma série de, de soluções aí para diversos mercados. E como que funciona o weedseeker? O weedseeker é, é, é um sistema de pulverização seletiva, né? então é, des, é, com esses sensores a gente consegue equipar qualquer pulverizador no mercado, é, de forma que a gente consiga aplicar o, o herbicida apenas onde existem plantas daninhas, né? então pensando hoje... É, num cenário de resistência ao glifosato, né? onde a gente tem é, plantas que, que que são bastante resistentes. Então é uma oportunidade que a gente é, dá uma ferramenta para o produtor, ele, ele fazer uma aplicação é, utilizando uma ferramenta como essa, apenas onde as plantas daninhas existem e com um princípio ativo diferente, que normalmente é mais caro do que o glifosato. Então, a, a, e a grande vantagem, né? a gente tem casos aí de clientes economizando até 90% do, do herbicida. né. E, então, não pensando apenas é, na economia que ele está tendo, mas também pensando no, no, na, na, na parte da sustentabilidade. Né? Então, é menos químico que está sendo utilizado ou aplicado de uma forma é, desnecessária. Né? Então, é como a gente percebe o é, weed seeker, né? um benefício, uma ferramenta adicional é, no controle das plantas daninhas. Obrigada, Jorge. Boa feira para você. Giovana Arduino para a AgroLink na AgriShow.